E aí família, beleza? Como é que você tá? Você tá bem? Eu espero que sim, eu tô muito bem, graças a Deus. Claro, você deve me conhecer, se você não me conhece, eu sou o Fernando Gotes, dono desse canal maravilhoso. E vamos para mais um react dessa vez. Compartilha aí com seus amiguinhos para conhecer o canal, tamo junto e bora lá. Alguns de vocês pediram para mim fazer um react do game 171 que é o suposto GTA do Brasil só que outros criadores e essa versão tá numa versão alfa e nada mais nada menos do que a gente curtir com quem a gente já viu já né velho. o cara que é mito mito mitoso do mundo gamer aí o nosso querido Edu yeah Bora, manos, vou lá, vou dar o play aqui, vamos ver o que, que o Edu aprontou dessa vez aqui no. Mano, nessa parada 171. Vai, vai, vai. Ó, o oh, fanqueiro! Tira o cara Nossa, de cara! Nossa, tinha que ser a cara dele, né? Você aí, galera, atropelando meio no mundo. 171, versão alfa. Ó! Oh. E aí, polícia? Eita, que o bicho é bravo. Ô, oh, louco, ô, louco, só um dirigir rolando aqui. Olha ali, o fanqueiro é velho da fofoca, ó. Oh. Ó, o oh, fanqueiro tem um golfão, ó. Ó, o bicho é malandro. Oxi! Tá aí, ó. Oh. Nossa! Eu não sei o que eu bati. Frito, Edu fritou, cara. Não, mano. Aqui eu senti um, mano. Poxa, tá vivão. <risos> Ó, golfão, se liga. Quivado. Opa! Mano, o bagulho é louco demais, Caraca, velho. Caraca, é o Golfão bem parecido. Ué. Pera aí, pera aí, pera aí. Ó, o enquadro, olha o é enquadro, é. Edu. Enquadra, Edu. Ô oh, cara, você tá Eita. bem tá doente. Poxa. Opa, Nossa, poxa. O quadrado chegou ruim aqui, mano de Meu Deus do céu Oi, galera E o Edu tá dormindo ai, <risos> Bugou, foi Ai, sai da frente, Edu Tá bebo, mano Chegou a polícia Ai, Eu ai Eu também ai, puta merda. Pega ele, pega ele Força nossa, ele já tá fazendo mó salseiro é, de... no... Ixi, no jogo né? logo no começo. O oh, que que tá acontecendo aqui, mano? Alguém me explica. Pega a fal, bora sentar o dedo na polícia. Ó. Oh. Caiu um. Caraca, que da hora. Ah, é bala infinita. Eita, moleque, mó trânsito aqui assim. Ah, maneira. deve ser porque tá na alfa, né? Ó, oh, ó. Oh. Cancelaram meu CPF aí agora aí. CPF, cancelaram. E mecânico? <risos> eu, a mecânico. Carai. <risos> esse mecânico é fera, mano. Olha essas casas, velho. Oi, oi, oi, Olha a parabólica. Da hora, aí, mano. É, um caracudo no zap. Olha esse cara que esse cara aqui é pilantrão, hein. É o seguinte, mano, na cabeça. Filha oh. da puta! Abaixa isso, o cara é o Ronaldinho! Bala. Mais uma tentativa de assassinato. Oh, ó, é a polícia, vem, Nossa, saber, mano. Um Nossa, ia. Eita, poxa, o oh, um chute no lixo. Ó, <risos> o oh, galo cego aí, ó. Eu sobrevivo assim por modo de trazer as maldições. É verdade, cara. Será que tem alguma coisa a ver? Atropelaram o galo cego. Se cria vergonha na sua cara. Ô galo cego, tá bem? Dos próprios que se merecem pensar o próprio <risos> mal cara. para ele. Eu não esqueço. Ai <risos> esse é falando? palano. Olha é um palano. É falando? Galo ó, cego. Olha aí, mano. Várias roupinhas. Da hora, Essa velho. aqui verde. Essa aqui calça jeans. Tênis. Opa, chinelão. Opa, ah. Tentei, ó. Nossa. Não tem um bonezão não, mano. Aí, galera, aí, galera, aí, galera. Ó. Olha isso. Chavão. Olha, dá ciclone, ciclone, filhão. Vai. O que, mano? Eu? É? Você é preconceito, hein? Só porque eu tô com esse visual que eu vou te roubar. Mas eu vou mesmo. Sai fora, mano. Esse tá condenado. Putão. O um chevetão. Puta não, um chevetão agora. Vamos virar aqui. A oficina tá pra cá, hein. Vai arrumar o um chevetão. Peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, Ah, pilantra. Aqui minha boca. Ô louco, ô louco! Ai, galera, fuga de chevetão. E olha a moleque, olha a moleque, Força tática encostou. E a bêbada? Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, Nossa, nossa. Nossa, agora ferrou. Ô, meu chevetão. E aí, seu guarda? Vou traçar, hein. A primeira vez. Caraca. Uh, Sai daí, gordão. Retropeleiro, gordão. Nossa, nossa. Vira aqui, vira aqui, vira aqui. Vamos pegar essa roque que tem uma boa. A fuga. Né? Acelera muito. Ô, droga. Nossa. Vai, vai, vai, vai. É impressionante. policial vai ar me empunho. Vira. Oi, mano. O <risos> bichão fez até um... O bichão fez até um datena nossa, lá no <risos> bagulho. Os caras estão furando meu Chevette. Caraca, uia, velho. Uia, uia, uia. Polícia pra caraca no uia, jogo. Uia. Nossa, é velho. O ah. Bagdada tentando escapar. Tá da cena. Chevetão é mucho não corre. Vários carros ali. Tá com três estrela, é mano. Tem tá encostando, tá encostando, tá encostando. Lasco. Oh, nossa! Nossa, capotada o Chevetão. Já era. Bora, bora. Olha lá da Tena. Esse já cancelou o, o Cpf. Galera. Mataram estudante. CPF hum. cancelado. Mais um Aí, CPF. Não, não. Mas também é que um o carro entrando na frente, cara. É aqui, ó. Dentista. Vamos chegando aqui. Ô oh, dentista! Quero tirar o Siso. Pô, oh, tá fechado, mano. Pera aí, é uma Brasília? Cadê? Não, pô, 147. Saudades é. mamonas. Eita! Galera, viram? O cara é trincou, mano, também. Olha a minha roupa, olha o visual, ó. Ô galo cego! Ei, vacilou? Nossa, velho. O galo cego vacilou. Não vi. Mano. Ah, não, mentira. Ué? Nossa, carinho, tá fã. Vai, vai, vai, vai. Primeiro aqui pra chegar aqui no local. Passou reto, bora. Sai polícia. Caramba. Nossa, mano, Eita galera, eita galera! Se liga, se liga! Se liga, moleque! <risos> Ai caraca, eu tô sumindo do mapa! 171, sensacional! Ui, ah não! Coloca esse e coloca no chão! Carai Eita mano! Dá pra colocar som? Olha aí! Caraca! A, a vizinhança adora! Eu vou ser aqueles caras chato! Que caraca, que da hora! Falou, mecânico! Cê é louco? Ficou? Carai! Vai morrer, filha da puta! Por quê? Poxa, Oxi, galera, o que, é que eu fiz? A polícia fumou um pão, ó, tá doida. Filha da puta! Poxa, é tua mãe. Olha o para-choque. Raspando, raspando, ó. ó. Chave? Ficou chave? O Golfão ficou foda, É, Ah, ele velho. devia ter colocado Peru. as rodonas. Ah. Não dá pra aumentar Caramba, as rodas, aí. será? Caraca, vai, vai, velho, vai, vai, eu não tinha vai. visto. Bora, Golfão! Ah, fralho, meu vidro e Aqui o carro, nossa, ah, maluque, acabou não. de tirar o e carro do bicho raspando no barro. Eita, eita moleque, vira. Agora é o seguinte: bora acabar com a paz aqui da vizinhança. Come mulher Tira, tira, tira, tira, mano. Isso é música, <risos> tá uma merda. É aqui, hein? Pera aí. <risos> isso é, é música. Vamos parar aqui, vamos, oh, maluco. É o seguinte. Deram um tiro no meu para-brisa, quero trocar aí, mano. Ô, maluco, cadê o dono aqui, pô? Janelas, boxes, para-banheiro, vidros temperados, portas. Ih, está olhando o quê? Olha a minha fal. Aí, sai fora e fica na moral. Vaza. Olha a camiseta dele. Homem-piranha. Aí, <risos> sai fora e fica na moral. Que, mano? entrar no meu carro. Mas oh, cai é meio é Caraca, gente, velho. Chama a polícia. Ah, caracudo, pilanta. Pera aí. É o Ronaldinho. É Ronaldo's pai. Aí, galera, se liga. Espera, espera, espera. O que, que é? Você vai aprontar agora. Tá chegando, tá chegando. Olha ah, lá, olha lá, lá, lá, lá. Pro chão, pro chão! Nem! Eu sou um bandido de FAL. E a polícia manda eu ir pro chão! Tá brincando comigo, pegadinho! Vira. Cancela o CPF! Acelera, acelera, acelera! Pisa fundo, mano! É o camarão do jogo! Vem, polícia! Vai. Nossa. Nossa, nossa! Será que não tem um jogo com o Edu vai de porra? Ó, tiozão, você viu um chevetão aí? Quero roubar, mano, pra tunar. Você viu aí? Não sei. Esquerda. Ó o chevetão! Vai arrumar pra você ver! Suspensão, já sabem, né? Vai arrumar pra você ver. Caralho! Nossa! acabei de sair da oficina, a polícia vem e raspa no meu carro, mano. Olha o chevetão, moleque, se liga. Nossa, Calma aí fioso, ficou da hora. Ó. Ficou da hora. Galera, olha o visual. Esse chapolim. Eu sou, o eu sou o trabalhador, sou Sabe Só que eu tô tá entrando no <risos> Marcão. Marcão do Dogs. É só que isso aqui é o Marcão do Funk, porque olha a situação que tá o nome. A polícia ali vira, vira. Cheguei em casa aqui. vou parar o carro. Mentira, Vamos ele usar. tem casa. A mãe fez almoço? Falou, mãe, vou assaltar. Volto mais tarde aí. <risos> hum, ah, não, ele tava tá zoando, Eu pensei que o tinha realmente uma mão. casa. É agora, galera. Pega a quadrada. Aí tiozão, passa o celular aí. Oh! Nossa, a polícia veio na hora. Que isso? Tá de cheat. Vambora, galera. Caraca, os chefes estão. Não mereço isso. Virar <risos> tudo. Vou pegar a rodovia que vou sumir. Nossa, parece onde eu moro. Tem uma empresa que tem uma pá de perua na porta. <risos> o, o, o, o, o cara de falk. Não, sai daí, é perua. Olha lá a pancada que ele deu. A... Ah, não, vai, vai, vai, vai. vai. Vamos policial Travou, travou. Nossa, que susto, velho. Tem uma pá de polícia é tiro, atrás. Tira, mano, é tira uma. Droga, mano. Tô lascado, tô lascado aqui. Vira, chavetão. Uhum. É. Nossa, não até um bicho no Virou história. mesmo. ZBF cancelado. Se <risos> trocar tiro da polícia, vai levar tiro na cara, cara também. Levou tiro na cara também. Oi, oi, oi, oi, ó. Mal preconceito. Só porque eu tô com uma fauna essa roupa aqui, eu sou bandido. Oh, galera, ó. Preconceito é feio, mano. Nossa. <risos> Bora, Fietim. Vou na ele para ver. Olha o 147 é tá monstro. É, os caras não tranco fetim Caraca! Olha só aí, ó. AVT, AVT. Olha, pera, pera. E cracudo! Nossa! O cara é Toma, toma! Morre! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, Vamos para aqui! Aê! Aparece, aparece! Aparece que a FAO vai traçar! Olha só! Yeah! Cava na bala! É cozinha, da puta! Peraí, cadê? O bichão tá aqui. Nossa! Eita, eita, moleque! Bora fazer um teste? Eu quero explodir, mano, ver como é que é a explosão. Vai dar merda isso. Nossa! Isso a pegar não, fogo. Não, não, mano! Ó, oh, galera, a balinha caiu cego sem querer. Seu corpo continua bonito, e está. Já bem. era, não Tudo vai ter mais bem. dinheiros. Nossa! Ó, oh, da hora, hein? Fui! Eita, eita, eita! eita. Vai, vai, vai! Já briga, Nossa, maluco! Nossa! Caramba, o fitinho na bala! Vem, por isso! Vem vem, vem, vem, vem, vem! Vem! Aqui é feitinho, mano! polícia, polícia, polícia, vem. Agora já era, fechou. Ai, que cagão. E aí, polícia, olha o outro. Nossa, ele tá cheio toda hora, ele tá cheio não. de polícia, cara. Nossa, que irmão frame. Galera, olha isso. Pendurei a polícia no muro. é o bichão dele. O louco, eita. Nossa, galera, entalou no posto aqui, entalou aqui, Nossa, mano. Nossa, agora já era. Ah, não, mano, não. Ah, agora já era. Sai, sai. Para, mano, o poste me chupou. Caralho. puta. <risos> o poste me chupou é foda. O bicho, eu travou na parede. Quero um advogado, porque tá difícil, mano. É aqui mesmo, criminal. Quero um advogado aí, galera, porque, pô... Aí, galera, dá uma olhada. Mano, eu já tive um golzinho desse, tá, velho. É assim que eu gosto, bem à vontade. Bandidão do cuecão. Vira! Ah! Ué! Encostou na viatura e não deu nada. Que bom, hoje? Ainda bem. É Vanessa, aí, galera. Mano, o jogo tá muito louco, velho. Pensa só na versão final. Promete, promete, hein? Em vez de um só a roupinha. Olha aí, ó. Bandidão do cuecão. Leva é, aí, galera. Até outro dia. Falou! Caraca. <risos> Nossa, eu passei uma cota aqui gravando já. Mano, deixa eu perguntar. Será que vai ter uma versão online tipo, pra jogar com os amigos nesse bagulho? Provavelmente, né? Mano, ia ser muito louco, velho. E se eles expandissem tipo, pra outros lugares também? É porque, pelo que eu entendi, eles estão imitando uma cidade, que é no interior. E aí eles olham cada canto pra tentar colocar isso, tá ligado, realmente no jogo imagina se ele fizesse São Paulo mesmo, ia ter, ia dar muito trabalho, velho, nossa, mas ia ser monstro monstro, ia também, mas ia dar um trampo mas ia ser muito da hora, na moral eu curti o jogo, parece ser muito massa mesmo, é uma pena, não sei jogar no PC mas eu vou ver se eu aprendo, tá ligado a fazer um, jogar no computador bom família, tamo junto, eu espero que você tenha gostado, compartilha com dois amiguinhos seus aí, que curte também o Edu, tamo junto, é nóis aí, valeu e próxima